Fala, galera minimalista! Beleza? Como vocês estão? No vídeo de hoje, a gente vai reagir a alguma coisa que o Tomás mandou aqui pra mim, nosso colaborador do site. Tomás, fala aí o que, que você mandou pra nós hoje. Olá, pessoas! Um... Então, é, eu trouxe aí um makeover de uma casa pra, pra você dar uma analisada aí, pra ver o que você que acha. A galera tá falando que arrumou a casa e deixou ela minimalista. Ah, essa eu quero ver. Vamos ver se, vai ficar, se ficou legal. É um, um vídeo, é isso aí, um makeover minimalista. É, um, é, é só da sala ou é da casa toda? Como que é que tá funcionando? Então, é mais da sala, mas tem várias, várias partes da casa aí. Ah, aí tá você feito. pode olhar ali, ó, que são 47 minutos de rendimento. Ah, um é um bem... é. <risos> então, eu acho que você pode dar uma acelerada nisso aí. Deixa eu aumentar a velocidade de produção e vamos embora sala bonita apesar Não. de ter muita coisa mas, nossa mas aí é muita bagunça cara eu, eu achei até que era ah. meio meio fixo isso aí mas uh -huh. Rapaz, é difícil bagunçar muito assim. Nossa, mas aí não, aí deu, deu uma forçadinha ali. Mas vamos lá. Ah, ah. é conforme, conforme você for vendo, aí você vai ver que não é fake, não, tá? Porque ela começa a dar uma limpada aí nas coisas. Ah, ah. Já que ali não dá pra fingir, não. É, a sensação é boa de, de estar bagunçado e depois começar a organizar, né? Eu, eu, eu sinto um, um Uma paz na, na, na, no, na visão mesmo de ficar olhando um negócio que está bagunçado depois começa a ficar arrumadinho é diferenciado Bom, agora tá arrumando um, uma prateleira. Tirando os quadrinhos. Dando aquela aspirada. É, esse aspirador é diferente, hein? Rapaz, parece uma furadeira. Ah, essa parte aí você pode até dar uma pulada aí que é um jabá dela aí. Ah, tá, fazendo uma propagandinha. Ah, tá, fazendo uma propagandinha mesmo. Ah, aí, pronto. <risos> Inclusive, eu acho que esse jabazinho é até interessante. Que eu acho é. que ela é tipo um, Depois um a gente... lá Que ah. ela, ela passa. Depois passa a, a gente lados, coloca o, o vídeo na descrição. Vai estar tá na descrição aí para quem quiser assistir completo. Que a gente vai estar tá, tá vendo alguns trechos. Você viu o tanto de poeira aí? Ó, isso aí não então, dá para burlar, não. É, isso não dá, não. E, e o problema é que, pelo menos aqui na nossa cidade, a poeira é demais, demais, demais. Caramba, eu tô até tirando o móvel de pra fora. É, pós. assim, foi meio desnecessário, porque ela limpou tudo pra e tirar o móvel. E aí depois tirou. É, verdade. A não ser que, no meio do caminho, ela desistiu, né? De Você pra... aspira a parede também? Ou é é um pano? Ela tá passando um pano na parede. É um... Ah, como é que chama isso? Um espanador. Uhum. Triste, ah, mas é, é, é, mas aí é pro provavelmente ela vai fazer uma olha que uma mudança Pintaro, nossa, pintaram, pintaram os... <risos> com o móvel é. colocado, isso aí dói a alma. <risos> Achou uma meia perdida. Olha, olha essa poeira, isso aí não Nossa, Nossa senhora, Tava dá um pouco mesmo. de aflição, não dá não? Olha as coisas embaixo, que dor no Nossa carro. senhora. Nossa, o pior é que tem uma poeira ali no fundo que tá feia mesmo, realmente. Nossa, pai Ó, oh, Pelo jeito, ela tem criança em casa. Tem muito, deve, deve ter muita criança, porque tem muito brinquedo, né? Ou as criança falar, ganha mano. muito brinquedo, né? Deixa eu te falar uma coisa, eu quando era criança não podia deixar as é. coisas assim, não, viu? É, se eu deixasse, eu também levava um, uns chineladinhos aí, <risos> talvez. <risos> Essa é uma mãe, calma. calma. Ela, ela, não, vai ela usar, é calma até deixar, demais, né? Vou deixar acumular por um ano a poeira e aí eu faço um vídeo no YouTube de limpeza. Ah não, isso aí já é perquise, não, senhora. pelo amor de Deus Eu, eu, eu tenho até uma aflição de ver isso tudo E, e ela e Dali, aspirador né, nos, nos brinquedos E sugou alguma coisa ali de brinquedo, nem viu e, e, e é uma coisa que, assim, a gente não vai percebendo Mas vai acumulando mesmo as coisas nos locais Mas esse aí tá um pouco exagerado demais, né? Aí ela, e assim, ela, comprou um, ela comprou um móvelzinho lá pra pôr uh -huh, naquele lugar pra daquele. O, o outro, né? Não, esse, esse ventilador você pode até passar, que ela fica três dias nesse ventilador é. velho aí <risos> e passa até mal tá dando aquela aspirada do ventilador velho passou pro, pro o rack da sala tem um aquilo ali eu achei que era um videogame mas pelo visto é um receptor de TV né e, e aspirador e tudo aspirador no quadro aspirador no, no enfeite na TV eu, eu acho que esse aspirador aí, ele não é aquele tão forte. Porque se eu fizer isso aí com o meu, rapaz, estraga tudo. É, o, o meu, eu acho que a, a entradinha, a boquinha dele é tão pequenininha que eu acho que não ia funcionar desse jeito, não. Dá, não, não, não limparia muito bem. Ah, bonito esse ah, empeite aí das, das almofadas com cesto. Eu gosto disso aí. Isso aí tem uma cara bem bem de decoração minimalista mesmo. É, eu, eu, eu quero, eu quero ver se, se você vai achar que ficou que, minimalista. Ah, né? tá. É, se for julgar pela de decoração. Saiu, ela tá falando que ela saiu da bagunça uhum. pro minimalismo. Ah, tá, entendi. Minimal, really like, mess, oh, so pode, me... Tá limpando o hack. dando aquela limpada. Hack, ah, agora passou pra pro, pra uma área ali que tava me dando uma aflição com aquela porta cheia de brinquedo, cheia de... Ah, tinha umas coisas meio desnecessárias. Você usa isso aí na sua casa? Eu uso na minha porta, em, em, em uma porta da do, ah, a eu, cozinha, eu botei um pra não entrar poeira. Eu botei um... É tipo uma vassourinha. Ah, sim. Ah, sim. Ali, você pega, ah, ela vem ah, com uma dupla face, ela já vem limpando, ali, já vem limpando ah. já vem barrendo, já. Eu tenho um, um, um baldezinho desse de mop, mas esse é o deles de lá, né? É, mas assim é útil, né? Eu acho que o americano que pegou pra... mais. Aqui não funciona, nossa a poeira é diferente. É mas... para muito poeira aí... parece que não funciona não. Jogou água na porta? É, tava bem sujo mesmo, bem sujo. Acho que eu... então isso aí já é descuido já. É muito, muito tempo para ficar te... assim. É, não deixem suas casas assim. Aí trocou, pois, uma passadeirinha no chão. Tem até durex colado no. no, no. Na madeira do chão, no piso. É difícil de tirar, pelo visto. Ó, limpando as paredes. É, é, isso aí foi uma limpeza caprichada. Isso é faxina mesmo, né? Faxina, fascina. faxina. Isso tem uma parte aí, Legal que nesses, nesses tetos tem esses exaustores, essas saídas de ar. Eita, ah, isso, que isso, meu susto. Deus do céu. Eu levei um susto por catar cheia de aranha. De eu é, de Eu vi a teia verdade. de aranha e vi uma aranha falei, e falei, vai pegando na mão a aranha assim. Não é assim não, pô. Agora vai começar a pintura. De vez em quando é bom, né, a gente mesmo fazer pintura. Eu já pintei é. vários locais aí. Isso aí, Eu... isso ah. aí nos Estados Unidos, essa parte de serviço, é, é muito cara. Pintura, é, é, escasso, né? Uhum. Então a galera costuma fazer é, por conta mesmo, né? Sim, sim. Apesar de que aqui não é nada barato também, mas tem menos mão de obra, né? É, só tá maquiando. Só <risos> tá, tá aí. dando só uma maquiadinha. Ela foi com o pincelzinho pra corrigir os cantinhos. E bonita a vizinhança ali e tal. Tem uma piscininha, playgroundzinho. É, as crianças felizes essa casa aí. Ou a, a criança, porque eu vi uma só. Rapaz, se uma criança só, faz tudo é, rapaz. Se deixar, Se deixar acumular, faz até mais, né? Instalar uma persianinha nova. Isso aí, eu acho que é uma poltrona de massagem, parecia. Eu não sei se é ela de tá... massagem, é só uma. Pelo visto, ela comprou potrona agora que ela mesmo. tá montando, né? Aquelas poltronas do papai, alguma coisa assim. Não, olha Nossa isso. Nossa Senhora. Não, olha, olha a saída de ar. Ah, não. Aí aquilo ali não dá pra deixar assim, não. Que aflição. Olha, essa aí, se nem ficar minimalista no final, acho que já, já valeu, Não, só de já... ter limpado já ajudou demais. Assim, não precisa fazer muito. Não precisa fazer muito. Não, não, não precisa ser exigente, não. É só limpeza. Limpeza já faz toda a diferença. E, e você vê que ela tá separando coisinha por coisinha, pra limpar, para tirar. Cara, isso é lixo. Porque... Isso é tudo lixo lixo, é tudo lixo, é tudo vai pro lixo, para que pegar as coisas, já joga tudo no lixo. Ah, aspirando, ó. Ah, isso aí, dá uma satisfaçãozinha a hora que vai passando, ó, e vai limpando, ó. Dá uma satisfaçãozinha, para que não. Aí, ó, pelo amor de Deus, podia ter feito, não precisava ter chegado onde chegou, não é? Não precisava, precisava. Olha, que fique a dica aí, é importante higienizar seus, seus ar condicionado é, é, nossa, com certeza. Com certeza. Deixa como Assim, pelo amor, isso é, a pessoa, isso é um problema. Porque a pessoa, a criança pode desenvolver uma asma, um problema de, de, de, de alergia, porque vive no, numa uma oh, essa, tipo é. essa mulher não limpava a casa nem uma vez por semana. Aqui é, eu acho Deus. que é igual eu te falei. Eu acho que ela deixou de dar uma acumulada boa para falar, ah, vou fazer um vídeo pra mostrar como que eu fiz essa limpeza, porque... Eu sei que muita gente tem tempo, mas aí... finalzinho de semana, dá uma limpadinha, né? Pelo menos... Uma, por... Vez, uma vez por semana. É, pelo menos, não, pra... não... não precisa ser todo dia, né? Mas ali ah, tá há é. anos parado pelo... pela poeira. Mas assim, também... É... Vamos confessar que quando ela pegou pra limpar, ela tá limpando direito, né? É. Ela não tá fazendo meia boca. Ó, eu já usou outro aspirador de pó, hein? Agora pegou mais forte, mais, com, com fio, né? A passadeirinha. Bonita, gosto desse estilo. Você gosta desse estilo de passadeira com esses desenhos assim? É, já. Olha eu... como vai. Uma cozinha industrial para criança, mas beleza. Já começou os aqui. Ah. Por tudo que ela tá mostrando, eu tô achando que é uma criança só então... É, eu é, acho que... E é uma menina, né? Porque é menina. pela menina Pelos brinquedinhos ali, dá pra ter uma noçãozinha Nossa, mas aí deu uma organizada até nos brinquedinhos Mas precisava, né? Precisava. É, isso aí que ela tá fazendo... Ah, que bonito é esses é, móveis cor de madeira, assim. É, é, até uma, é uma dica legal, eu, eu tinha, quando era criança, tinha um, tipo, um baú, sabe, de madeira. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. E aí eu guard, tinha que guardar, assim, eu podia brincar com tudo que eu quisesse, mas na hora que acabava eu tinha que guardar dentro desse baú. Então, meio que assim, ficava... É, pelo menos organizado. Escondido, depois quando termina, assim, né? Não, não é. fica aquela visão de todo mundo que chega na casa, bate o olho e vê aquela bagunça de brinquedo, né? Porque é uma coisa que, confessamos que é tudo colorido, então é meio difícil de, de não deixar uma visão poluída do negócio, né? É, mas ela tem tá exagerado aí também, né? Ela sabe faz muito isso, brinquedo, né? Por isso que eu é tô achando que é, é, é uma só, né? A criança mimada, sabe? É. <risos> Ai, ô, ô, ô minha senhora, limpando de meia, o que, que é isso? É. <risos> Vai sujar tudo a meia, nunca mais limpa. Apesar que se o chão já tiver limpo, tá bom. Acho bonita essa parte é... da lareira ali, achei bonito. Ah, você, me, você me perguntou do tapete, eu gosto uh -huh. mais assim. Ah, assim, bonito. Esse é bem bonito, sem muita frescurinha. Sem estampa, sem estampa. Eu acho... Esse tapete aqui em casa ia ficar marrom em dois dias. Porque meus gatos e a poeira da cidade. É O problema é que aqui a, a poeira é... Marrom, Vermelha, né? né? Vermelha, é mano. Um... Em card e não tem o que fazer. É. é, vai ter que jogar essa meia fora depois que acabar, tá? O vídeo. Ó, <risos> <risos> oh, já, já vou falando. Mantinha, legal. Sofá, legal. Capa de almofada, legal. Gostei. Não, me, me tira uma dúvida então, ah. agora. Ah. Porque assim, a gente vê muito coisa de minimalismo uhum. com, com tons assim, preto, branco, cinza. E ela tá uhum. para nós coisas mais coloridas ali. Ah, ainda, ainda, então, assim, a dúvida é ainda mesmo que tá com algumas cores, algumas estampas, ainda pode ser considerado minimalismo? Acho que sim, acho que sim, porque é uma cor para dar destaque, para dar uma, uma vida mais no ambiente. Muita gente usa planta, né, para o verde da planta para dar um destaque, mas é uma corzinha legal. Ó, o quadrinho ali bem bonitinho, de decoração mesmo. Então, desde que isso é isso era antes. Ah, bom. Eu já Eu fiquei assustado. Uh. Mas pera, isso era antes? Não, isso é, pro... isso é antes. Não, isso é, isso, é isso é pronto. Isso é pronto? Então, não não é pronto. Ah. Que agora tá, agora pra... tá pronto. Não é... Ficou parecendo que... Não, melhorou muito. Assim, visualmente. Olha, ó. Esse can... Isso aqui era uma bagunça... Não sei se ela vai mostrar o antes, mas era uma aflição, era centrada aí. A lareira ficou bonitinha, os quadrinhos, florzinha, um calendário de cubo. Gosto de quase tudo aí, desses enfeites aí, fica legal. Acho que tá um pouco exagerado na quantidade, né? Mas... Ah. É, eu, acho, eu acho que também tem essa questão aí, às vezes a pessoa tem uns apegos, aí demora, assim, demora, você vai, fazer, você né? vai, demora pra você perder esse, é, é. esse apego. Uma coisa aqui que eu notei, ó, é essas coisas ali embaixo da, da, da mesinha, da, um, podia colocar num lugar escondidinho, né, uma caixinha de brinquedo, mas tudo bem, faz parte, pode ter frescura. É, aí tem um conjunto de cores, né, você falou, ah, tem um amarelo, tem um azul, tem um laranja, um marrom, Visualmente tem muitos Muitos desses enfeites De decoração que remetem Ao minimalismo mesmo Mas no geral vou Falar que tá bonito um tem, tem, não, tem lugares que eu olho Assim no, no, no cômodo Que eu falo, ah, é uma sala minimalista Mas aí se você olhar ela como um todo Acho que vai dar uma uma pegada. Mas assim, gosto, né? Gosto da pessoa. Eu acho que ficou, assim, um milhão de vezes melhor. ter um cantinho da criança ali, ó. corner. Olha. Isso aí me pega, hein? Peguei um frame aí. Isso aí me pega. Não te pega, não? Eu olhei assim. O que você fez, minha senhora? Assim, ficou tudo bonito, mas aí você mandou Faltou esconder essa Pau, parte. Faltou, hein? Faltou. Ah, do lado de lá ainda vai. Tem um negócio aí embaixo. Mas esse cantinho aqui não. Não sei, né? Sei. Hein? O resto tá é bonito. Olha, essa parte tá linda. Essa entrada aqui ficou perfeita. Aqui não, não mudaria nada. Mas aquele canto ali. Aí humilha a gente. Coloca um quintal maravilhoso, né? Que aí não tem nem como. Isso deve ser Estados Unidos, né? Alguma coisa assim. Sabe o país que é isso aqui? Esse aí eu não, não, não vi de onde é, não. Mas gostei. O que, que você achou pô, no, no, no final das contas, você que assistiu também o vídeo e trouxe pra nós aqui? Ah, eu não sei. Se, eu fiquei meio nessa dúvida. Se ficou minimalista ou não. Em algum eu, sentido. Em algum sentido, sim, né? é, você, você vê algum, algumas partes ali, aquela entradinha ali onde ela pôs esse móvel novo, preto ali. Ali parece que ficou bem organizado, sim, sim. tem uns detalhes que a gente pegou pô, é. ali e tal, mas é legal, é bacana fazer essa faxina, é bacana destralhar, de qualquer maneira, ela jogou muita coisa fora, isso é o que importa, começar a desapegar dessas coisas que não fazem mais sentido na vida dela, e no final das contas a sala ficou, ficou linda, assim, ah, vai, vai jogar por uma foto de revista de casa animalista, não, a casa da gente às vezes tem uns detalhezinhos a mais ou outros, mas no final das contas achei bem legal, é, depois eu vou, vou colocar aqui na descrição a Mighty Mama, é o nome do canal, vou colocar aqui para vocês assistirem e vocês tirem suas próprias conclusões. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tomás, manda o recado final aí para a galera. É logicamente que nós estamos aceitando sugestões Sim, aí mandem sugestões de o que nós. reagir, então é só mandar para gente, marca aí nos comentários. É isso, galera. A gente só está reagindo a um vídeo de entretenimento. Não nos julguem. A gente só está olhando e dando a nossa opinião. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. A sua opinião é muito importante para nós. Forte abraço. Até o próximo vídeo.